As Galvão, anteriormente denominada Irmãs Galvão, foi uma dupla sertaneja do interior do estado de São Paulo, Brasil. Formada pelas irmãs Meire e Marilene em 1947, elas foram a dupla sertaneja com mais tempo de atividade no país. Segundo as próprias, a mudança de nome ocorreu em 2002, inspirada na numerologia. Mary. Meire Galvão. Informação geral: Nome completo: Mary Zuil Galvão. Nascimento: 4 de maio de 1940, 82 anos. Local de nascimento: Ourinhos, S.P. Brasil. Ocupação: Cantora. Instrumento: Tece, Sanfona e Vocais. Período em atividade de 1947 a 2021. Meryzuil Galvão, Tourinhos, São Paulo, 4 de maio de 1940, é a mais velha das irmãs. É ela quem toca sanfona. Em 2016, se casou com o maestro e produtor musical da dupla Mário Campanha. Os dois estavam namorando por 35 anos. Marilene. Marilene Galvão Informação geral Nome completo Marilene Galvão Nascimento 27 de abril de 1942 Local de nascimento Palmital, São Paulo Brasil Morte 24 de agosto de 2022, 80 anos Local de morte São Paulo, SP Ocupação cantora Instrumento, tese, viola, violão e vocais Período em atividade de 1947 a 2021. Marilene Galvão, Palmital, 27 de abril de 1942, em São Paulo, 24 de agosto de 2022, foi a mais nova das irmãs. Era ela quem tocava viola e faleceu no hospital professora Lídia Storópolis onde estava internada com Alzheimer. A causa do falecimento não foi divulgada. Carreira foi no ano de 1947 que a dupla nasceu artisticamente como Irmãs Galvão. A estreia foi em um programa da Rádio Clube Marconi, de Paraguaçu Paulista, SP, comandado pelo radialista Sidney Caldini. Em 1985, o maestro Mário Campanha começa a produzir os discos da dupla e com ela inaugurar uma fase mais moderna. Abertas as novas tendências da música regional, foram a primeira dupla a gravar lambada, recebendo um disco de ouro. Com a música No Calor dos Teus Braços, de Missério Drummond e Cecílio Nena, em 1986. Este LP as projeta nacional e internacionalmente, com músicas tocadas em Portugal, no Canadá e na Suíça. Em 1997, comemoraram seus 50 anos de carreira com um show no Parque da Água Branca, em São Paulo, com a presença de 6 mil pessoas, sendo homenageadas por Sula Miranda, César e Paulinho, Tinoco e Tinoquinho, entre outros. Em 2002, uma numeróloga sugere a dupla que mude o nome para As Galvão. Em 2013, no distrito de Sapezal bairro rural da cidade de Paraguaçu Paulista, foi inaugurado o Museu das Irmãs Galvão, em homenagem à dupla. Foi nesta localidade que a dupla deu os primeiros passos na carreira, no final da década de 1940. Em janeiro de 2016 gravaram o primeiro DVD da carreira. Em 2017, lançaram o DVD de Eu e Minha Irmã em A Trajetória das Irmãs Galvão contando a história da carreira da dupla. Com mais de 300 músicas gravadas, o duo, que tem como lema uma frase de Albert Einstein se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se. Se escolher o mundo ficará sem o amor, mas se escolher o amor com ele você conquistará o mundo. Continua a encantar seu público cativo e a conquistar novos fãs. Foi na Rádio Clube Marconi, de Paraguaçu Paulista, TSP, no ano de 1947, que Mary, nascida em Ourinhos, TSP, e Marilene, em Palmital, TSP, nasceram artisticamente como Irmãs Galvão. Na época elas tinham 7 e 5 anos, respectivamente. Incentivadas pelos pais, Bertoldo e Maria, e por Mário Pavanelli, a estreia foi em um programa comandado por Sidney Caldini. Depois de passarem pelas Rádios Difusora de Assis, TSP e Cultura de Maringá, PR, elas sonhavam ir para São Paulo. A oportunidade veio por meio do Dr. Miguel Leuzi, proprietário de uma rede de emissoras, que as recomendou para uma apresentação na rádio Piratininga de São Paulo. Lá chegando, foram escritas em um programa de calouros, Torre de Babel, sob o comando de Salomão Esper. Não concorreram ao prêmio, mas cantaram, encantaram e se tornaram profissionais da emissora. A boa repercussão da participação rendeu-lhes uma melhor oferta para cantarem na Rádio Nacional, atual Globo e, em seguida, um contrato pela Rádio Bandeirantes, para os programas na Serra da Mantiqueira, apresentado por Comendador Biguar e Brasil Caboclo, por Capitão Barduino. Agradaram em cheio e foram procuradas e contratadas por Diogo Muleiro, o Palmeira, diretor artístico da RCA Vitor. Veio, então... O primeiro 78 rotações da carreira e agenda, já bem recheada de shows, ficou repleta de compromissos devido ao sucesso que as músicas Carinha de Anjo e Rincão Guarani faziam nas rádios de todo o Brasil. Além da RCA, ao longo da carreira a dupla passou pelas gravadoras Chantecler, CBS, Philips, Continental, Warner e, atualmente, a atração. Circos, estádios de rádios teatros, ginásios, clubes, casas de cultura, praças. Por onde passavam deixavam impressos o valor, a dignidade e o respeito com que a música sertaneja pode e deve ser levada ao público, seja ele urbano ou rural. Mary e Marilene sempre se preocuparam com tudo em suas apresentações, principalmente com a maneira de vestir-se. O povo do campo se prepara com o que tem de melhor para ir às festas da cidade, daí o empenho de ambas em vestir suas melhores roupas, em respeito e retribuição ao público de modo geral, que sempre teve e tem para com elas, além de admiração, o maior carinho. O sucesso dos primeiros programas exclusivamente sertanejos na televisão garantiu uma posição de prestígio a este gênero musical, que passou a ser mais executado do que a chamada música urbana. E as irmãs Galvão sempre estavam entre as figuras de Proano Viola, Minha Viola, Som Brasil, Canta Viola, Especial Sertanejo e Música, entre outros. Este fato alavancou a comemoração do cinquentenário da música sertaneja em um espetáculo realizado no estádio do Pacaembu, tendo entre seus apresentadores nomes importantes como José Russo, Carlito Martins e Geraldo Meireles. Em 1985, o maestro Mário Campanha começa a produzir os discos da dupla e com ela inaugurar uma fase mais moderna. Assim, em 1985, lançam a lambada no calor dos teus abraços e, com este LP, vem um disco de ouro, o que as projeta nacional e internacionalmente, com músicas tocadas em Portugal, Canadá e na Suíça. Outros discos e prêmios vieram, entre os quais Prêmio Sharp, Prêmio Caras de Música e Indicação ao Grêmio Latino. Foi nesta fase que sentiram a necessidade de uma mudança e consultando a numerologia feita por Baralites Campanha, adotaram o nome As Galvão, sem deixarem de ser Irmãs. Beijinho Doce, originalmente gravada pelas Irmãs Castro, em quem se espelharam no começo da carreira, no calor dos teus abraços, pedacinhos, coração laçador, menino canoeiro e lembrança, são alguns de seus sucessos. Pecado Loiro, Não Me Abandones vive Apenas Um Pecado, lançadas pelas Galvão, foram, mais tarde, regravadas por várias duplas. A cada show que faz, o Dul sabe da responsabilidade de dar o melhor de si no palco e intui o que o público está querendo ouvir. E é o público, então, quem passa a ser o diretor musical do espetáculo. Um fato que deixa Mary e Marilene felizes é saber que suas canções já embalaram muitos romances por todo o Brasil. As Galvão não se esquecem jamais de sua história de vida. E Sapezal, a SP, faz parte desta história. Foi lá que passaram uma parte da infância e foi de lá que, junto com os pais, seus principais incentivadores, partiram em busca da concretização dos seus sonhos. Um palco, um microfone. É assim que a dupla se sente em casa e dá seu melhor recado, contando causos e cantando. Pela primeira vez em 70 anos de carreira, as Galvão lançaram um DVD. O álbum, que foi gravado em São Carlos, no interior de São Paulo, foi batizado de Soberanas e junto ao DVD lançaram ainda um livro e um documentário. Após o lançamento do DVD, as Galvão tiveram grandes homenagens. Receberam convites para participarem de vários programas de televisão como forma de parabenização, como Globo, Record, SBT, RedeTV. Gazeta, Cultura, Rede Vida, Rede Família, TV Aparecida, entre outros, e o que mais marcou foi a indicação ao Grêmio Latino 2018, realizado em Las Vegas, Estados Unidos. E assim a dupla continua dando sequência nessa trajetória, cantando e realizando grandes shows. E tudo de forma simpática, engraçada, comovida, sincera e afetuosa. As Galvão Soberanas. 70 anos de carreira.